Yeah, yeah. Uh, já tava aqui no cangote. Tá hoje cheiro, o cangote, cangote tá cheiroso. Tá cheiroso. Hoje tá cheiroso. O importante é isso, tá cheiroso. Hoje, hoje tá, né? É. De vez em pois quando é. tá muito fidido, tá muito cheiroso, não, tá meio fedido. É, é gostoso a pessoa que sai do banho cheirosa, né? É, gordinho sua, né? Gordinho sua muito. Cabelo comprido, sabe como é, né? Calor no Brasil, né? Calor no Estamos Brasil. Malhando, malhando os glúteos. Doga a bundinha durinha? Tá com a bundinha do bundinha? <risos> bundinha é modéstia. Bundinha, você tá acostumado com bundinha? Aqui, Entendi. aqui, a tá na jura, passa, passa com vergonha, passa com a bunda murcha, nem se empina, viu? Ah, tá... <risos> Sabe aquelas mulheres de, de Tana Juga, bundudona? Sei, Essas aí, a... elas, passam, elas passam até se encolhe. Tem a mulher do funk, da sarina famosa, a mulher melancia. Bundão. Ih, tadinha, tadinha. Essa Nossa aí mãe. passa com vergonha, essa aí atravessa a rua para não ver ela. Entendi. <risos> Poderoso, então. O negócio é tenso, tenso. Tô zoando, tô zoando. E você, tá bom? Tá boa? Tô, tô boa, tô ótima. Como que tá a, a terra do, dos macarrão? É, o povo tá querendo sair, né? O presidente do conselho tá querendo deixar todo mundo em casa, por causa do vírus, da pandemia. Mas o povo quer encontrar os parentes. É, vai encontrar os parentes também do do de vai encontrar os parentes, pois todos é. ancestral, todo mundo. Pois é, em é, vez de dar uma segurada, pelo menos nesse ano, né? Um ano um pouco anormal. Um é pouco? Muito... Totalmente anormal. Pois é. Com essa pandemia, não. O pessoal quer viver como não tivesse nada acontecendo, né? É, é complicado, complicado. Mas, é. Mas a gente faz a nossa parte, na é verdade. É. Vamos falar sobre magia, intenção e o agora, tá? Tá bom. A intenção tem três níveis, tá? Uhum. Tem a intenção de nível não consciente. Eu sabia que eu ia chegar e ele ia latir. Ele me ama. <risos> pois é, menina. Tranquei do lado de fora. Hein? Não, pega ele lá, tadinho. Vai ficar pro lado de fora. Não, mas minha mãe tá ali, chegou ali, tá com ele. Eu então digo... é isso. Tem o nível da, da intenção tem a intenção é, que não é clara. A intenção pré-consciente, tá? Uhum. Tem a intenção consciente. E tem a intenção que é intuitiva. A intenção consciente ela passa pelos filtros de domínio e controle da pessoa. Quanto maior nível de controle associativo ou dissociativo, a intenção consciente pode ou não entrar em conflito com a intenção pré-consciente. A intenção pré-consciente é mais baseada em hábitos. É mais baseada em comportamento, na ambientação do ser. Sabe quando você sabe, conscientemente, mentalmente, que é de fazer de um jeito? Mas quando Sim. você vê, tá fazendo outro? Sim. Tipo sair com o boy. Hum. Você sabe que sair com o boy não é uma boa. Mas a gente vai do mesmo jeito. Né? Vai do mesmo jeito. Hoje, você fala, hoje eu vou lá no barzinho do meu amigo... Eu não vou sair com aquele boy Vou ficar de boa Vou tomar minha bebidinha Comer minha, meu aperitivo Trocar minha ideia, me relaxar E não vou sair com o boy Duas horas depois <risos> Tá, tá, tá dentro quarto, do carro boy. do boy Tá dentro do oh, O que aconteceu, né? Onde estou? Onde, quem sou eu? Quem sou eu O que aconteceu, né? Então. <risos> Isso Essa é um exemplo. A intenção pré-consciente. A intenção pré-consciente é aquela que, que faz parte do hábito, do, dos padrões indiretos que a pessoa tem, sabe? Uhum. É tipo flirt. Tá lá. Tá lá você de boa, né? Aí você vê o gatinho. Aí você fala: nossa, que gatinho não vou olhar. Vou ficar na minha. <risos> o corpo, o corpo ele vai em direção ao gatinho. Vai. É? <risos> Quando você vê, você tá passando a mão no cabelo, a postura <risos> muda, você tá sem saber, a postura muda. Você tá. Lá, Gente, o que tá acontecendo comigo? <risos> isso é involuntário, né? Sim. Ou isso acontece muito com a família também. Tá lá, você falou, não vou mais ajudar esse filho da puta. Aí, tá lá, o filho da puta pede ajuda, a primeira pessoa a dar ajuda é você. Pois é. Aí você fala, porra, disse que não ia fazer isso? Diz que não ia ser assim? Tá lá você ajudando o corno manso. Mas tem como mudar a tranca? Lógico, vou ensinar isso agora, né? Uhum. Uma outra mas pergunta. é bem comum, né? Você, percebe, você se identificou? Ou? Tanto? É, mas essa intenção que você está falando Seria a mesma coisa que o desejo? Ou não? É o desejo em ação, né? Ah, deixo, tá, é o desejo em ação, né? É o interno em ação, a intenção, intenção. Aí tem o consciente E tem esse pré-consciente, né? Sim. E tem a, a intuição, né, que é a intenção intuída, que vem dos guias, vem dos campos, né? Uhum. A questão da ressonância com os meios é, já é nesse nível de interação. Tudo isso ocorre ao mesmo tempo, né? No aparelho psíquico e nos meios, e no ser, e no grupo, em todo mundo, no muco vuco, né? Então, é, na, na intuição já é uma coisa... Mais aberta, não é só eu, tem a coroa envolvida? Tem os campos, mesmo. É. Sim. É, quanto maior o grau de consciência consciente, mais poder, mais domínio você tem para administrar os padrões do pré-consciente. Caso você esteja em um processo de conflito, de estresse, sobrecarga mental, pode parecer que o seu pré-consciente, onde fica os padrões automatizados, eles tenham mais controle sobre você. É como se o ser estivesse à mercê daquilo. Sim, é, porque você fica ali no meio do conflito, né? Não sabe para onde, onde olha. Não sabe para onde olha, não sabe para onde vai. É. E aí, o que, que é melhor fazer? É sentar a bunda no chão e relaxar porque senta agora né é, senta fara respira e analisa uma coisa de cada vez e por que que eu estou falando da magia das interações e das prospecções e pré-prospecções e todas essas projeções porque a intenção é a magia e a magia, independente do nível de complexidade, amplitude, energia, vital, mental e emocional, uh, independente do nível, independente da potência da magia, sempre é um padrão de intenção. Entende? Sim. Sim. Depende Rituals. também do grau de consciência E depende do mediador Do magista, do mago Tem né? tudo a é intenção, né? Se eu faço um ritual, se eu faço uma oração Tudo tem ali a intenção Tudo tem intenção E é importante para pro magista Pro mago, trabalhar Nele para ele ter mais domínio Sobre o pré-consciente Sobre os padrões, sobre as informações Sobre suas Tendências sobre seus padrões de comportamento. O famoso autoconhecimento que tem por aí. Entendi. Analisar o que provocou certas motivações em você, né? O que motivou certas ações. Isso. As é, reações, quais padrões. gatilhos, né? Ah, sim, importante. É verdade. As reações. É porque por dentro do, do pré-consciente, da intenção, intenção pré-consciente tem três gatilhos, né? Tem o gatilho direto, que é aquele que o, o estímulo do ambiente, que é direto. Tem o, o gatilho reativo, que é aquele que você vê alguém fazendo algo e você faz também, tá? Uhum. E tem o, o, o gatilho de ambientação, que é como se houvesse uma situação que você se sente na obrigação de que vem lá da ambientação, né, dos padrões que você vem do, exatamente no ambiente exatamente e a gente como mago a gente pode moldar, manipular esses padrões, né, para ter exatamente pai de espírito é, andar na virtude no caminho que você deseja, né Exatamente. É sempre no caminho do meio, entendi. Exatamente. Outra, uma vez eu estava lendo no livro de psicanálise, falando que existem alguns padrões incônsu, do inconsciente, que, e às vezes a gente não vai ter acesso, como se a gente nunca tivesse acesso àquele padrão inconsciente. Isso é verdade? Então, no nível sobre o qual foi escrito faz sentido. No mapeamento que estamos fazendo, já fica no pré-consciente. Né? Então, a intenção do pré-consciente dividido nesses três níveis. Né? Ativo, reativo e ambientado. Entendi. É como se eu tivesse um gatilho que chamasse aquele padrão lá do fundo do mar e emergesse, né? Pra Exatamente. Entendi. Entendi. Aí são, são as triangulações, imersões, projeções e dimensionalizações, né? Aí a gente vai para o próximo, que é a dimensionalização dos padrões e estruturação das do que do que é ou não bom para o ser. Por isso que a clareza e a agência é tão importante. Sim, é, eu percebi para mim, quando eu estava muito em conflito, é, eu parava, né? No agora, parava, paro respiro, aí eu me concentrava. O que, que eu quero fazer agora? Aí, eu, se tivesse uma coisa que eu queria fazer, eu fazia. Ou se não, outro caminho que eu pegava é o que, que eu gosto. E entre os dois do conflito, eu ficava com aquilo que eu gostava mais, né? Já é um poder de agência, uma independência, né? É. Para você poder agir conforme seus desejos. Isso já é um nível mais avançado, né? Você não fica reativo a estímulos ou ah, não se sente forçada a tal devido a uma ambientação. Você já trouxe é, mas... esses padrões Sim. do pré-consciente para o consciente. Há uma maior clareza na dinâmica pessoal, na interação da percepção e dimensionalização pessoal, né? na visão, no foco, na percepção, na triangulação mental, nas referências, tudo isso. Sim, Você precisa estar analisando os padrões que estão em conflito, né? Não, se não vier um padrão também de de, de de compulsão por analisar a si mesmo, isso também não é bom. A é, compulsão por analisar é vem vem de uma de bases, né? De crenças que que dão base Onde o ser precisa chegar a algum resultado, senão ele será punido ou algo do tipo. É viver tranquilo e as coisas vão se mostrando à medida que ah, você vai se capacitando para analisar. Sim. Você vai se desenvolvendo para Pode... analisar e perceber os eventos, você vai amadurecendo Entendi. Outra, nesse na minha jornada de vida, né? Eu tive um Falou período... antiga, que... né? Falou antiga <risos> agora. <risos> tá bom. Você tá entendeu, né, traz que eu vou perder a oportunidade. Teve <risos> um período da minha vida que eu tava nesse negócio de analisar cada padrão, cada pensamento, cada desejo. Não importava se era associativo ou dissociativo, eu tava ali analisando. Só que depois de um tempo eu percebi que parecia que eu entrava num poço sem fundo, sabe? Quando mais eu analisava, parecia que mais ia aparecendo coisas, ia aparecendo... e minha memória me trazia coisas e coisas e coisas. Aí depois eu percebi que a memória não é tão fidedigna como eu pensava. Sim. E... Eu não consigo me lembrar do que eu fiz ontem, 100%. Como que eu vou conseguir lembrar de uma impressão que eu tenho na minha cabeça que aconteceu há 10 anos atrás? Exatamente. Aí eu fico pensando, será que é o meu estado de ânimo naquele momento que eu estou triste e minha mente criativa começa a imaginar, a fantasiar... O motivo de porque eu tô triste? Não, eu estou triste, você entendeu o que eu quero dizer, né? Sim, sim. E talvez não a, a é o motivo do passado. Tem, sim. Hum. A, a mente também tem três estágios, né? Tem o estágio hum. criativo, reativo e habituado. Quando hum. a gente trabalha na, na no padronização da agência, a gente está atuando a, no nível habituado, né? Para que os hábitos não sejam estimulados por padrões do pré-consciente, gerando uma, um reflexo, e o que você chamou aí de cada, cada vez vir mais coisas, né? É, parece que não resolve, parece que só vai vir mais e mais, e no final da sonda não resolve nada, se continua ainda na mesma merda, entendeu? É, o bom é quando você tem um, um tranca-rua, que te dá umas informações boa, aí começa a reformular as treta, né? Sim, mas ficar foi no, no gatilho no impulso não não é bom não no, é, é fazer a mesma equação querendo resultado diferente tem que mudar um pouco né sim por isso é com todos os estudos né da escola os cursos que eu fiz que chegou na lição do agora do que né da agência que eu comecei a usar e vi que funciona a melhor coisa é usar o agora e O que a gente viveu no passado Viveu, não tem como mudar Tá lá isso Foi uma coisa ruim Aconteceu, né? Não tem como você mudar tem como você mudar o agora Falar eu não quero mais aquilo Quero assim E partir dali Usar como Justo. contraste passado Justo, é isso aí Porque ficar cavando Não adianta Infelizmente não não, o negócio é o agora mesmo, aquilo que você quer fazer e dar a volta por cima, né? Exatamente. Entendi. E graças a Deus. <risos> então, realmente, a memória não é tão 100% segura, né? Ela real, pode criar algumas coisas também que não existiram, né? É, a memória, ela tem elementos, né, que são fatos, mas muitos hum. dos elementos e muita... Da, da, elaboração, quantificação e qualificação é muito pessoal, é muito é uma uma fábula, né? Muito mais uma fábula do que uma realidade totalmente concreta. Mas os, os elementos que você lembra e tem certeza pode confiar. Sim, entendi. E é isso aí. Se entendendo essas camadas fica muito mais fácil para o ser se perceber. E se permitir, principalmente. Dessa forma, é, fica né? mais fácil do ser parar de vibrar certos elementos, certas intenções, certos padrões e ter uma magia consciente, funcional e um padrão saudável ao ser. É, né? Exatamente. Verdade. E aí ele, tem, ele se torna um magista de si mesmo, né? Um mago de si mesmo. Um, um ser que tem poder sobre si mesmo e sobre seus padrões. É, um dia a gente chega lá e é, é por isso que eu estou te ensinando, né? Mas é. já tá bem melhor do que antes. Uh, 100% Tá, então, tá vendo? Então é isso, finalizamos aqui. Gratidão ah, então. pela participação Estou feliz por te dar a honra Da minha presença Não, Eu também <risos> <risos> Obrigada <risos> você, <risos> <sobre> a você, Sra. Carro <risos> Paz Beijo